Olá colegas, estou aqui para te desejar um feliz Natal para você, para sua família, um próspero ano novo, que tudo se realize na sua vida, na, família, na sua família e que você realmente tenha muita prosperidade, saúde, amor e muita alegria. Obrigada, por você nos acompanhar né, em todo esse ano, com, é, junto comigo, no Empreendedorismo Digital, com dicas, participando, né? enfim. Muito obrigada mesmo, estou aqui para te agradecer e para desejar a você tudo de melhor sempre, tá certo? Muito obrigada, gratidão.